Olá meus queridos amigos, olá meus queridos irmãos, estamos de volta com mais um programa Ensinando e Aprendendo. E hoje com mais um tema assim que vamos abrir a nossa mente para realmente ver o que nós estamos fazendo. Caridade, gastar e desgastar. Você, quando está fazendo alguma caridade, quando você está fazendo alguma coisa, você está gastando ou desgastando? Ou melhor dizendo. Você, quando você compra um curso, você só gasta dinheiro com aquele curso ou você se desgasta com aquele curso? Quando você ajuda e dá um conselho para uma pessoa, você só dá o conselho para aquela pessoa, você se gasta com aquela pessoa dando o um conselho ou você se desgasta dando aquele conselho? É um pequeno exemplo aqui para a gente ter mais ou menos uma noção do que realmente é gastar e desgastar. Vamos lá. Caridade é uma expressão muito usada no nosso meio social. Todas as criaturas já conhecem o seu sentido. Fazer caridade de modo geral é distribuir benefícios aos irmãos do caminho. Mas, em essência, vai muito além de uma dádiva oferecida a seu irmão. O então, que dizer o quê, né? Que a questão, assim, caridade, todo mundo já está sabendo o que, que é, já está na vida de todo mundo. Tem muitas, muitas pessoas que sentam, conversam sobre as, as caridades que fizeram, sobre as ajudas que dão. Mas realmente é uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque é uma coisa que Jesus Cristo sempre disse aqui, amar ao próximo. E amar ao próximo é amar a todos que estão sempre ao nosso redor. E muitas das vezes esses estão necessitados, A, além de dinheiro, de palavras amigas, em geral. Então ela vai muito além, muito mais profundo, porque é as nossas questões das palavras. Se você dá um conselho e vira e con conversa com outra pessoa sobre o que você conversou com aquela pessoa, é, já não é mais caridade. Já não é mais uma coisa confidencial, já não é mais um conselho. Já virou uma, co uma conversa aberta entre várias pessoas que você vai repassando. Então, nós temos que tomar cuidado mesmo com a nossa língua, né? Porque as pessoas muitas das vezes não têm nem maldade no coração e fazem isso automaticamente. Você conversa com aquela pessoa e automaticamente, quando ela vê, ela soltou para todas as outras que ela conversou. Então, nós temos que sim controlar a nossa língua, controlar com quem nós conversamos. E como que diz, é algo muito mais profundo que nós temos que abrir a nossa mente e entender que é muito mais do que a gente sentar e conversar com a pessoa e muito mais do que a gente tirar uma moeda e dar para uma pessoa também. Quando paramos e ofertamos uma moeda a alguém ou uma oferta material, nós estamos gastando os recursos que temos. É lógico que existe mérito nisso. Mas quando seguimos dando paciência, amor e dedicação ao próximo, estamos nos desgastando com ela, o que é ainda mais meritório. Então, você tirar uma moeda do bolso, você pagar uma conta de energia, uma conta de água para uma pessoa, é caridade, desde que você faça direito, que né? você não saia espalhando para todo mundo. O que a vossa mão direita faz, a esquerda não deve saber. Isso quer dizer o quê? Você, o que você está fazendo aqui, o resto do pessoal não deve saber, principalmente para não humilhar a pessoa que você está ajudando. É muito meritório fazer isso, tem seu mérito, mas é mais meritório ainda você se desgastar com aquilo. Quer dizer o quê? Você pega a conta de água, de energia para pagar, senta lá no sofá daquela pessoa e começa a conversar com ela. O porquê que você não conseguiu pagar essa conta de energia? O que está acontecendo? Por que, que você está desse jeito? Eu posso te ajudar explicar alguma coisa para que a vida financeira dela possa seguir em frente e que ela possa seguir em frente realmente pagando as suas contas sozinha. Então, é muito mais meritório isso. Por quê? Porque você está ajudando aquela pessoa naquele momento de crise, mas você também está dando conselho e está auxiliando ela a andar com as próprias pernas. Então a gente já entrou um pouco mais profundamente no que é a caridade, no que é gastar e desgastar. E dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dá para ter a consideração, né? Porque talvez você está andando na rua e você dá a moeda para a pessoa justamente para você se livrar dela, para você não ver ela mais. E nós temos, consequentemente, sempre esse egoísmo e esse orgulho dentro dos nossos corações. Eu estou melhor, eu estou numa condição melhor e eu sempre vou usar essa condição ao meu favor. Mas, como eu disse no programa anterior, nós, te nós temos sempre que observar as coisas que nós fazemos errado e ir aos poucos, retirando ela. Então, quando você for fazer, você for gastar alguma coisa com alguém, se empenhe naquilo. Seja qualquer coisa, seja uma pessoa necessitada daquela caridade ou seja sua filha, seu filho, um parente que realmente é um presente que você está dando àquela pessoa. Se desgaste com aquela pessoa. Não, só, não faça ela sentir só que a sua atenção é só material. Faça ela sentir que a sua atenção também sai do coração. Quando oferecemos um prato de sopa ao irmão, nós gastamos... E quando damos atenção e amor à pessoa, estamos nos desgastando com ela. Como, por exemplo, ter paciência com parentes problemáticos. Essa questão é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas ajudam na sopa, tudo e tal, dão cesta básica para as pessoas. Mas é algo que a gente vê que a gente sempre pode fazer mais profundo, né? A gente sempre pode fazer a caridade mais, mais aprofundadamente, né? Porque assim, talvez você vai lá e compra uma cesta básica no mercado e manda entregar. Ok, você fez tudo certo, você muitas vezes não se mostrou o que é melhor, porque não humilha a pessoa, você não falou aquilo para ninguém. Legal, você tem o seu método, porque você tem dinheiro, você tem condição de comprar aquilo. Mas quando você dá, manda entregar a cesta básica, um dia depois você vai lá e pergunta como que ela tá, por que ela não, não, não conseguiu realmente comprar o seu próprio alimento e a pessoa vai e se abre, ela se com, conversa com você, fala as verdadeiras é, dificuldades que ela tem e você ajuda ela. O que? Com conselhos, como eu disse, ajuda ela a andar com as próprias pernas, né? É como uma pessoa que só patrocina uma casa de sopa. É diferente, é, é meritório. Dei, mas é diferente dela ir lá e ajudar a cuidar daquelas criancinhas, a cuidar, a ajudar a fazer a sopa, em geral, a servir a sopa. Então, nós podemos levar essa questão para as nossas vidas. Quando a gente constantemente, nós só estamos gastando. Quando uma pessoa pede para a gente explicar o serviço para ela, a gente gasta o nosso tempo. A gente vai lá, gasta com aquela pessoa, contrariado porque eu estou parando meu serviço para ensinar essa pessoa... É, tal, tal, ensino, vou embora. Mas aquela pessoa não aprenderia muito melhor, muito mais e muito mais rápido se eu me desgastasse com aquilo? Se eu falasse, não, eu vou, me, eu vou ensinar tudo o que eu sei para aquela pessoa, você estaria se desgastando. Você estaria gastando o seu tempo e desgastando o seu conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa que se você não usa... Você acumula. E se você acumula, seus neurônios todos vão morrendo, você vai deixando de fazer as coisas que você deveria fazer muito mais rápido. É o que acontece com toda a humanidade. porque toda a humanidade aí está ficando doente muito mais rápido, deixando de pensar, deixando de fazer as coisas muito mais rápido? Porque é o egoísmo e o orgulho de que todo o conhecimento que ela tem, ela tem que guardar para si mesma. Ela não tem que passar para os outros. Sendo que conhecimento, uma pessoa esperta, ela sabe que nunca devemos deixar de conhecer as coisas, de estudar as coisas. Então, automaticamente, quando você vai passando e você tem esse pensamento que você tem que estudar, você já vai restituindo aquilo automático. Então, é uma coisa que ninguém sai perdendo. E se você desgasta com aquilo, você está fazendo uma caridade. E você vai sair com aquele mérito. Então, são inúmeros exemplos aqui na nossa vida que nós podemos é, intensificar. Um, um exemplo, uma tia sua que pede para dar um conselho para um primo seu. Você vai lá e gasta seu tempo. Dá um conselho mais ou menos para aquela pessoa. Você viu que a pessoa não vai fazer porque o seu conselho foi bem vago. Você levanta, vai na sua tia e fala, olha, eu falei, fiz o que eu pude e sai. Mas se você tivesse se desgastado mais e aquela pessoa realmente tivesse mudado o pensamento ou pegado melhor aquela ideia, pensa no mérito que você ia ter de ter feito um ser humano mudar do lado. Mudar de lado, mudar do caminho aonde ela estava que talvez podia levá-la a uma morte. Pensa na evolução que você tem de talvez ter evitado uma morte. Então é algo assim muito, é algo realmente profundo. A caridade ela é profunda e, e, e expande assim de uma coisa, de um lado assim que, que engloba tudo o que Jesus Cristo falou. O amor, a resignação, retirando o egoísmo e o orgulho do coração para que a gente possa realmente nos desgastar. Jesus Cristo se desgastou por nós. Ele sempre se desgastou da melhor maneira possível. Por quê? ele queria vir aqui para isso, ele não queria só para passar uma coisa, sentar na cadeira como o doutor da lei. Ele mesmo disse, eu sou um mero instrumento, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Se nós metermos isso na nossa cabeça, a gente vê que em vez de gastar, a gente vai se desgastar da melhor maneira possível, e principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, são as pessoas que nós menos temos paciência. E são as pessoas que mais teríamos que ter. Com os nossos filhos. As pessoas hoje em dia não estão se desgastando com os filhos. Não estão sentando, não estão conversando, não estão entendendo o que está passando na cabeça dos filhos. É uma coisa assim que é, não dá para entender profundamente, porque é uma coisa que saiu daquela pessoa. E aquela pessoa tinha que agarrar com mais força, com mais resignação. Entra um pouco o que eu disse no, no, no programa passado. questão de provas, expiações, inimigos de vidas passadas que vivem em uma mesma casa. Mas é a obrigação de quem está ali há mais tempo, de ver, perceber o, o, os movimentos, a, o que a pessoa está fazendo e, a, e se desgastar, aconselhando. Se desgastar dando atenção. Porque muitas pessoas... Hoje em dia, se a gente pergunta para um pai ou uma mãe o que o filho gosta de fazer, né, umas férias, em uma coisa assim mais, mais aprofundada, ele não sabe dizer, ele tem que perguntar para o filho, ele tem que entrar ali em contato, porque ele não sabe, ele não conhece o filho. Isso em várias questões. O patrão que não conhece profundamente os, os funcionários, o patrão que não, não conversa com os funcionários, o patrão que não se desgasta sabendo por que aquele funcionário está fazendo aquilo errado. O que está acontecendo com ele? O que aconteceu que ele está passando por essa temporada, chegando sempre atrasado? O que está acontecendo na casa dele? O que está fazendo ele ter essa dificuldade de chegar no horário? O que está acontecendo na mente dele, no interior dele, o que está fazendo ele ficar tão agitado. Vocês perceberam que assim que eu dei alguns exemplos agora. Mas em qualquer lugar que você tiver dificuldade de parar, isso se engloba, isso se encaixa. Em suma, no mundo em que vivemos, é fácil gastar, pois contamos com recursos exteriores. Mas é muito difícil se desgastar com aquela pessoa e situação, pois temos que utilizar recursos interiores. Agora entramos nos recursos interiores. Os recursos exteriores é muito fácil, você economiza nisso, naquilo e vai ajudar aquela pessoa, vira as costas e vai embora. Recursos interiores você tem através dos seus esforços. Recursos interiores você tem através da mudança. Recursos interiores você tem, como eu disse no programa passado, a partir do momento que você escolhe sair do cantinho escuro por medo das pessoas te criticarem. Sair do cantinho escuro só porque ele está confortável, mas você está estacionado na sua própria evolução. É muito melhor, vou repetir o que eu disse no programa passado, muito melhor você ficar no centro da sala, com todo mundo te olhando e criticando, mas você fazendo alguma coisa para a sua evolução, do que você ficar no cantinho e ninguém saber da sua existência. Então, a gente tem que ter recursos. Gente, é aquela interiorização que a gente sempre fala que nós temos que falar, fazer todo dia. O que, que eu fiz de errado? Ah, eu cheguei atrasado no serviço e deixou meu patrão um pouquinho mais nervoso. Ah, eu fui sem educação com a minha mãe. Ah, eu podia ter conversado um pouquinho mais com a minha irmã que estava um pouquinho nervosa. Ok, essas três coisas. No outro dia, você coloca o despertador melhor, um pouquinho mais, mais vago para você se cons conseguir chegar no horário. No outro dia, quando a sua mãe vai vir falando as coisas, você respira fundo, coloca uma água na boca e, e aceita o que ela disse. Aí, no mesmo dia, também, a sua irmã está um pouco mais nervosa, mas você pensa, caramba, olha a idade dela, eu vou entender um pouquinho mais o que ela está fazendo, porque ela está desesperada por ajuda, então eu vou ali conversar com ela, eu vou me desgastar com, a, com ela, ver o que ela está precisando, o que, que ela quer. Olha só, lógico que na teoria parece tudo mais fácil, na teoria parece tudo muito simples, né? Mas é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos, né? A gente sempre fala que a gente colocar as coisas que nós precisamos mudar num papel é muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai riscando aquelas coisas que a gente conseguiu, a gente vai criando mais ânimo para continuar fazendo. Os objetivos também, olha, nesse ano eu quero conquistar isso, aquilo... E, e eu vou conseguir. E você escreve num papel e olha aquilo todo dia com o objetivo de que você vai conseguir. E se as coisas não derem muito certo como a maneira que você imaginou, porque o um mundo de provas e expiações é isso, você muda os planos, muda os objetivos, mas nunca podemos deixar de ter objetivos e ficar num cantinho escuro. A caridade para nós mesmos. Você está gastando para si mesmo ou você está se desgastando para concluir aquele objetivo? Você está gastando com uma faculdade ou você está se desgastando e aprendendo? Você está gastando o seu tempo com um serviço ou você está se desgastando para aprender? É algo que a gente tem que... Entender, né? principalmente no serviço, na área do serviço. Você está gastando seu tempo indo lá ou você está se desgastando para entregar o serviço na hora certa, para entregar o serviço bem feito, para fazer tudo bem feito, para ninguém ter nada de reclamar de você. Como eu disse, agora né? se engloba muito e muito mais na nossa própria vida, muito mais na nossa, no nosso, na nossa própria análise de vida que nós temos que fazer nas mudanças Esses recursos interiores Nem todos os que gastam Adquirem facilmente Pois só com a humildade iria, Irá fazer Que eles se aflorem No seu pensamento E em seus hábitos A humildade, né? O central de tudo A gente ser humilde para entender a outra pessoa Como eu disse aqui, um exemplo A mãe e a irmã é, tá bom, eu tenho que ser um pouquinho mais humilde, porque a minha mãe tá um pouco nervosa, tá em muita pressão na cabeça dela. Eu tenho que ser um pouquinho mais humilde, porque a minha irmã não sei o que tá passando ali, então eu vou me desgastar perguntando o que está tá acontecendo. Então, humildade, por menor que seja, no começo, ela tem que ser o central ali do seu coração, para que vá se expandindo cada vez mais, e você tenha essas virtudes interiores que nós estamos falando aqui. Humildade de saber que não há diferença entre você, que tem dinheiro, um trabalho e uma família, daquele que não tem nada e pode ser muito mais evoluído. Voltamos à era de Jesus. Jesus sempre deixou muito claro que não fazia diferença do leproso que estava morrendo na rua do doutor da lei que estava lá todo vestido na cadeira. Então nós temos que ter esse pensamento fixado na nossa mente. Eu não, não tenho diferença nenhuma da minha pessoa que tem um serviço, que ganha bem, que tem as coisas, da pessoa que está ali talvez pedindo ajuda para um amigo para pagar uma conta de água de energia, tá, tá recebendo uma cesta básica. Não tem diferença alguma. Então, a partir do momento que nós temos esse pensamento, é o primeiro passo para a humildade. Que eu não vou me tornar superior àquela pessoa só porque... Ela, só porque eu tenho algumas coisas a mais, só porque eu tenho condição de ajudar ela. Talvez ela tenha uma, uma evolução espiritual de, de, de conseguir falar. que Eu vou lá, dar um material para ela e eu saio com o um moral. Eu saio com o um espiritual porque ela conseguiu falar coisas maravilhosas para mim. Vocês percebem que automaticamente é uma troca sem a gente querer ter a troca? Você faz a caridade sem pensar no retorno, mas você vem com retorno por quê? Porque Jesus Cristo, Deus, é maravilhoso. Ele fez as coisas assim. Ah, você nunca deve pensar no seu retorno. Ok, não deve. Mas a espiritualidade é justa. Então, se ela vê que você está fazendo aquilo certo, o retorno vem. Por isso que a gente sempre fala, para a gente manter o equilíbrio do espiritual e do material. Por quê? Porque o retorno vem. Aí vemos que gastar... É você dar o dinheiro muitas vezes com orgulho e superioridade maior. E se desgastar é se colocar pelo menos naquele instante no mesmo lugar materialmente que aquele irmão está. Então, aqui explicou tudo. Na, pelo menos naquele momento que você está conversando, pelo menos naquele momento que você está fazendo aquela caridade, você tem que estar no lugar daquela pessoa. Você tem que se achar no lugar daquela pessoa. Dar os conselhos para que ela saia da, daquilo? Sim. A partir do momento que você saiu daquela tristeza, daquela talvez, que talvez está num estado de calamidade muito grande, você se libertar daquelas energias? Sim. Mas naquele momento você se comover e ser humilde o bastante para não julgar aquela pessoa quando você sair daquele local. Então, é, é basicamente isso. É o básico de tudo você se colocar no lugar daquela pessoa, mesmo que na, no próximo dia você esqueça e continue fazendo algumas coisinhas erradas. Mas aquele instante é essencial que você consiga se colocar no lugar daquela pessoa para que os seus conselhos sejam baseados no que a pessoa consegue fazer naquele momento. Porque não adianta, é, talvez eu que estou equilibrada, um exemplo, Dar um conselho equilibrado para uma pessoa que não está bem naquele momento. O conselho que eu dou tem que ser no, na, na medida que a pessoa está. É o que Jesus Cristo fez. Se Jesus Cristo tivesse falado coisas diretamente como nós estamos explicando agora, naquela época ninguém tinha entendido nada, mas as parábolas eram uma coisa para eles pensarem. Cada um refletir da sua maneira. Então, Jesus Cristo fez, de, trouxe o ensinamento da maneira que estava as nossas mentes. E nós temos que fazer isso. Dar o ensinamento das pessoas aos, aos poucos, no momento que está a mente dela naquele momento. Ela evoluiu um pouquinho mais, ela quis um pouquinho mais. Vamos continuar com o nosso trabalho. Quase todos nós gastamos. Mas são poucos que, os que se dispõem a se desgastarem por alguém. Foi isso que Jesus fez constantemente aqui na Terra. Ele se desgastou mutuamente e continua se desgastando. Jesus Cristo é o governador da Terra. Tudo que está acontecendo na Terra é por intermédio dele, é por é, direção dele. Logicamente que não precisaríamos passar por tantas doenças, por tantas catástrofes, assim, é, tantas dores, né? se nós nos empenharmos um pouquinho mais na nossa própria regeneração, porque se a gente se regenera, nós ajudamos o mundo a se regenerar. Se nós ajudamos as pessoas a se regenerar, automaticamente elas vão ajudar outras pessoas e assim vai até tudo estar se regenerado. E os que não estão realmente empenhados, nem um pouquinho, se não tiver nenhuma sementinha de esperança que, de querer realmente se melhorar, infelizmente, ela vai se retirar da Terra de uma maneira talvez não tão amigável, de uma maneira talvez não tão leve. E aí vem um erro das pessoas que muitas das vezes... Choram, entram em desespero e seguram aquele espírito aqui na Terra. Mas chegou a hora dele. Então, realmente, nós temos que nos preparar para continuarmos aqui na Terra, continuarmos evoluindo. E como é que disse, gente? É, Jesus Cristo fez isso. 33 anos que Ele passou aqui na Terra. Então, por que nós não podemos tentar, pelo menos, ter uma sementinha de atitude de melhoramento só para continuar aqui na Terra? E continuar nos nossos objetivos. Então, ensinando e aprendendo quer dizer para que você gaste, mas você também se desgaste com as pessoas que estão ao, redor, ao seu redor. Principalmente com as pessoas que você ama. Talvez você se fixa tanto nas pessoas, nas coisas que estão físicas ao seu redor, que você não se desgasta com as pessoas que estão ao seu redor que você ama. Um grande beijo, um grande abraço. Um caminhão de energia positiva para a sua semana e até a próxima.